Essa massa aqui, ó, você está vendo que ela está bem firme. Ó. Se eu tentar abrir ela para rechear, eu não vou conseguir. Olha o quanto que eu vou conseguir abrir. Por quê? Porque ela está tensionada. Por que ela está tensionada? Porque eu boleei, como eu boleei, ela ficou tensa. Está vendo que ela está tensa? Então, eu não vou conseguir abrir agora para rechear. Se você conseguir, se a massa estiver extremamente macia, mole para você abrir, beleza. Mas esse aqui não é o caso. Ó. Então, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que esperar um pouquinho para o glúten relaxar, porque a massa está tensa, agora eu vou, você tem que dar uns 5, 10, 15, depende de quão tenso a massa está. Na hora que ela relaxar, eu vou conseguir abrir. Na hora que eu conseguir abrir, eu vou e recheio. Então eu vou deixar aqui a massa. Você pode colocar um plástico, você pode colocar farinha por cima.